Esse espaço aqui, o Escape, ele proporciona para os participantes jogos de desafio. Então, de um lado a gente tem o desafio empreendedor, que é aquele que está pensando em montar um negócio, e do outro lado a gente tem o desafio de negócios, quer dizer, aquele que já tem o um negócio e precisa também compreender né, alguns itens que ele precisa ter atenção. Entrou na sala, ele assiste um vídeo super rápido do desafio, e aí, essa turma que está nesse ambiente, terá que descobrir pistas que vão ajudar a solucionar o desafio que foi dado. Depois que é dado o desafio, começa a correr o tempo de 10 minutos. Se essa galera né, começa a perceber que não vai dar tempo e eles começam a ficar né, meio apavorados, tem um monitor que... Vai dando umas dicas para que eles consigam né, sair livremente desse desafio e percebam, né, através da, do, do vídeo, através das dicas, é, pontos importantes, tanto para aquele que vai montar o um negócio, quanto para aquele que já tem o um negócio. A gente traz aí uma metodologia que proporciona rapidamente algumas dicas, né, alguns detalhes que esse empresário ou empreendedor precisa ter atenção. Ah, foi divertido. Foi bem... Foi bem temático, foi, foi legal. A galera, a galera aqui toda. Sempre tem a pressão, né? A gente pode se abater com ela ou usar ela como energia pra ir pra frente. Demais. Eu achei a experiência inesquecível, de verdade. Pô, achei fantástica essa oportunidade também. Equipe fera aí. Se não fosse os meninos, a gente não escapava, não.